Hello, hello, um pequeno vídeo de regresso, um, um regresso aqui ao, ao canal do YouTube, eu sei que já não publico nada aqui há muito tempo e, e por isso hoje quero falar aqui sem qualquer edição, vai ser um vídeo sem qualquer edição, sem qualquer filtros, falar sobre algo que hum, aconteceu e que para o bem ou para o mal, as coisas são como são muitas vezes e, e acabaram por me afastar temporariamente do canal do YouTube, mas também tenho aqui uma, uma pequena nota, uma pequena lição a deixar para qualquer pessoa que, que possa vir a atravessar um, uma situação destas. E o que é que aconteceu? O que é que me levou uh, a estar ausente durante estes tempos que já não publico aqui, uh, nada, nenhum conteúdo de valor já há mais de, de um mês, provavelmente, e, e o que é que aconteceu? Aí, entre meados de novembro e finais de novembro, eu tive, tive uma apresentação, tive a honra de, de apresentar o meu trabalho para milhares de pessoas e, e é mesmo muito interessante saber que em menos de dois anos o, o projeto cresceu de tal forma que hoje em dia já apresento para mais de mil pessoas o, o, aquilo que, que é a minha vida, o meu dia-a-dia, -dia, os meus investimentos, também os meus negócios e tudo mais e hum, acontece que, por vezes, quando nós atingimos um certo patamar de sucesso. As pessoas à nossa volta já não aguentam isso, já não vão aguentar ver-nos a ser bem-sucedidos e vão, muitas vezes, aquelas pessoas, principalmente mais mesquinhas, mais hum, pessoas que acabam por não querer o sucesso dos outros, vão fazer tudo por tudo para te mandar abaixo. Esta esta é a realidade, uh, por muito que nos custe, às vezes são as pessoas mais próximas de nós. Outras vezes são pessoas que não são tão ligadas a nós diretamente em termos de família ou de amigos, mas que podem vir a conviver connosco numa base diária, semanal ou mensal e estou aqui a falar inclusive de vizinhos. E por vezes acontece que nós vivemos em prédios que podemos... é uma questão de sorte, não é? Podemos ter a, a sorte de, de ter uns vizinhos absolutamente fantásticos ou pode dar-se o azar de, de estarmos rodeados de pessoas que não querem de todo o, o nosso sucesso e, e querem nos mandar abaixo de mil e uma formas e, e está tudo bem quando, quando surgem apenas haters, okay? uh, haters e comentários mais inoportunos vão surgir sempre, okay? uh, sempre que tu vais crescer na vida, uh, mais um patamar vão aparecer novas pessoas que não vão gostar de ti, que vão-te criticar, vão-te tentar deitar abaixo e está tudo bem, está okay? tudo bem, nós suportamos, com, inclusive é com insultos e tudo, às vezes as coisas podem magoar na hora mas está tudo bem porque é, é o mundo delas, okay? é o mundo delas, é o cantinho delas, as pessoas querem viver assim de forma mesquinha e está tudo bem, okay? com isso nós suportamos. Agora quando nós corremos um, um, um risco uh, ou quando colocam em causa a nossa integridade física, aí sim as coisas já são graves. E um, isto aconteceu, aconteceu comigo e com a minha família mais próxima, vizinhos que tentam colocar em causa a nossa integridade física e que... Um, por verem, lá está, o sucesso ocorrer eh, noutros andares, não, não suportam isso, gostam de estar no, pronto, na sua vida que, sem sair do mesmo patamar e está tudo bem que eles fiquem na, nessa vida. Agora, o que é preocupante é quando as pessoas realmente colocam em causa a tua integridade física. E, eh, e não é só em questão de ameaças, é em ameaças consumadas e tentar aleijar-nos ou uh, até matar é realmente uh, mais grave, ok? É realmente mais grave e eu não, não admito isso e, um, e por isso foi uma situação muito chata, muito chata o que aconteceu e, e que me levou a acelerar um processo de mudança de casa, Tenho, tive que, que programar toda ou reprogramar toda a minha vida depois desse evento para poder mudar de casa. E, um, Neste processo acabei por também uh, não ter uh, a melhor mentalidade para estar a produzir um bom conteúdo de valor uh, para o canal do YouTube, estar a aparecer assim em frente à câmara, uh, porque estas coisas também deixam-nos uh, em baixo realmente, principalmente quando colocam em causa a integridade física de, de pessoas mais idosas da nossa família, não é? E pessoas mais diretamente ligadas uh, como a nossa mãe, quando colocam em causa a vida da nossa própria mãe, eu acho que qualquer pessoa que esteja a ver este vídeo pensa que hum, vai fazer tudo por tudo para que uh, essa situação não ocorra e que melhore uh, a sua vida substancialmente dali para a frente e, e deixe para trás aquela, aquelas pessoas, ok, aquelas pessoas que nos querem prejudicar gravemente e não é só, uma vez mais digo, em questão de insultos, é mesmo em questão de integridade física. E por isso, é, esta, este é o resumo do que aconteceu aí uh, em finais de Novembro, foi, foi grave, realmente foi grave, é, foi um caso grave, uh, por acaso dentro do grave as coisas até correram pelo melhor, eu estou bem, a minha mãe também está bem, uh, estamos todos bem, felizmente, porque temos uma mentalidade também que um, nos permite passar isso, ultrapassar isso uh, ali a médio prazo, e, e é um caso de polícia, está tá, tá um caso na, na polícia neste momento e, e que vai ser resolvido pela justiça portuguesa. De qualquer das formas, estou, estou em mudança de casa para encontrar um espaço, um espaço mais saudável para a minha mente Uh, saudável para, para, para a minha família mais próxima e, um, e, e realmente um ambiente tranquilo que me permita também depois uh, fazer mais e melhor conteúdo para ti, uh, sobre tudo isso, mas também, uh, acima de tudo, sem dúvida alguma, que, que nos dê a tranquilidade de vida uh, e a paz, a paz que precisamos. Okay? Isto é muito importante, principalmente quando tens pessoas à tua volta que, que te querem fazer mal, realmente mal ok? e, e por isso, já sabes, os meus vídeos têm sempre alguma lição e, e para mim a, a, a maior lição para, para este evento é que quando tu começares a ter sucesso e, e vires que à tua volta tens pessoas que vão fazer tudo por tudo para te atirar abaixo, é a altura de mudar. ok? A altura de mudares, tens que, tens que realmente mudar, mudar de companhias, mudar de colegas de trabalho, se for o caso, mudar de amigos, se for o caso, mudar de lugar, se for o caso. Se for preciso, mudares de apartamento, de vivenda, ou onde quer que tu mores, se for preciso mudar de zona, muda para o teu próprio bem. Eu sei que às vezes nós podemos pensar, ah, mas vou, vou uh, pagar isto, vai ser mais caro por aquilo. Meus amigos, nada, nada nesta vida paga a nossa paz, a nossa tranquilidade. E, e garanto que, que vais, querer, uh, vais querer, vai ser um bom investimento da tua parte, um bom investimento financeiro e de tempo procurar um local que ofereça paz para ti e para a tua família. Ok? Esta era a mensagem que eu queria deixar hoje, acima de tudo também dar aqui uma, uma pequena explicação do porquê da minha ausência e agora podes contar com mais vídeos meus daqui para a frente, um ou outro ainda filmado na, na casa antiga, enquanto ainda não mudamos, mas o resto do processo está a andar e por isso depois começarás a ver muitos mais vídeos na casa nova, ok? As condições já não são as melhores na, na casa antiga uh, para, para as filmagens, também já está muita coisa preparada para sair e uh, muita coisa embalada né, nas caixas, mas de qualquer das formas está tá para breve. Tá para breve. E, um, e só te quero uh, agradecer por estares desse lado, por teres aguentado mais de um mês em qualquer conteúdo da minha parte e um, desejar-te um 2022 absolutamente fenomenal, que tenhas mesmo muitos, muitos sucessos do ponto de vista pessoal, profissional e financeiro. E se para teres sucessos for necessário mudar, abraça essa mudança porque vais ver que, que vai ser realmente absolutamente fenomenal, ok? Um forte abraço lucrativo e obrigado por todo o apoio, obrigado por estares desse lado e vemo-nos por aí. Até já!